Então vamos lá pessoal, a massa bateu aqui, lembra? A massa tem que estar lisa. Então, se você quiser sovar na mão, você pode sovar, você não precisa vir esticando assim, se você vir chicando, ela vem rasgando. Na aula teórica, nós vimos o que? Que o glúten é gerado com água farinha de trigo e trabalho mecânico, certo? Sovado. Então, se você está sovando aqui, só o fato de você estar tá mexendo, ele está gerando glúten. Então, você não precisa esticar, ou tem aquele é pessoal ficar fica batendo. Vai gerar glúten do mesmo jeito, mas você faz do jeito que for mais confortável. Eu não acho que seja muito confortável você ficar batendo a massa, e assim você vai rasgando, vai fazer... Não, você precisa fazer muita força. Tá? O uso da máquina te facilita nessa questão. Rapidez e que você cansando. Menos, né? Você não vai ficar se desgastando aqui, ok? Tá vendo? A massa tá lisa. Você quer ter certeza? Se ela chegou no ponto de véu, você vem, você abre aqui, ó. Tá vendo? Se ela ficar fininha, ó, ó fica transparente, ou vai rasgando, ó, chegou no ponto de véu. Então você vai abrindo, ó, ela vai ficando transparente, ó. ó. Vai ficando transparente, é o ponto de véu.